Agora vamos fazer o seguinte, bora lá. Hum. Desenhos animados, vamos ver agora. Opa, tô nessa. Você tá nessa, Confuso? Tô nessa. Olha o desafio, Quem hein? sabe mais? Desenho, desenho, qualquer desenho. Começa, Confuso, primeiro desenho. Eu gostava mais, era do Marinheiro Popai. Popai, boa. Marinheiro Popai. O Pica-Pau. Boa. Grandes desenhos. Vai, Confuso. Sabe qual é que é mais? Qual? É. Wow. A Turma da Mônica. Turma da Turma Mônica, Mônica, boa, boa. boa. DuckTales Caçadores de Aventuras, boa, Tio Batinhas, boa, Walt Disney. Boa. Boa. <risos> Vai confuso. Os, ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy é o <risos> <os> <risos> Nossa, caralho. Nossa, ele tá desenterrando coisa que eu nem Vou, lembrava. Ursinhos Gummy. Inspector Gadget. Inspetor Buschiganka. Boa, boa. Inspetor Buschiganka. Vai, Confuso. Inspetor Closso e a Pantera Cor-de-Rosa. Boa ligado? Não, tem boa. que escolher uma. Não vale duas. Estavam os dois juntos. Tava Não. Os dois, tava os dois juntos. Aí ele viu um episódio com os dois Pensa juntos. Pessoal quer falar, juntos. Mr. Magu e a Pantera Cor-de-Rosa. Mas tem que escolher Não, um. Não, mas eles tem que estar juntos no desenho. Isso. E, o, o, o, Pantera Cor-de-Rosa, então. E Inspetor bom, Tá bom. É um só. Só. Denis Do... Temenesse Denis ou Pimentinha? Denis Pimentinha, boa. Confuso, vai. Sabe qual é que eu gostava mais? Ah. Hum. Gostava mais é de. De A coisa. A Coisas. Mas como eu chamava o desenho? Eu tinha um desenho só da coisa? Da coisa, sabe? Tá. E... Eu? Eu achei que eram os quatro Ticaragatek, mas vai. Eu? Você. É, o Fantástico Mundo de Bob. Boa. Caraca. Vai. O Fantástico Mundo mandou de Bob, clássico. Confuso. Aqu Aquaman. Ah, Chaves em desenho animado. Tem o desenho do Chaves, é verdade. Álfio é teimoso. É seriado. É, o desenho, era um desenho também. Mas tinha o desenho também. Tinha o desenho? Tinha. Tinha. tinha o desenho? tinha. tinha o desenho? Álfio é teimoso, boa. E aí, Chaves, o desenho? Vai. É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai perder. É. Ih, tá Muppet, Babies. Muppet Babies! tinha desenho do Muppet? tinha. Passava no programa Show Maravilha tinha com a desenho Maravilha. Maradona. Ganho do Muppet, vale produção! Vai vai, vai, vai, vai, confuso! Vai confusão! Baby Looney Tunes! <risos> Baby é. Lunes, bom pra caralho! Baby Looney Tunes! <risos> <mano>. <risos> cara. Não é o Looney Tunes, é o Baby. Baby Looney Tunes! É outro nível, irmão! Vai, Charles! Ah. Timão e Pumba. Timão, Timão e Pumba. E Pumba. Passava, passava no Disney Club, passa no até SBT. Hoje, passa até hoje. É, Timão e Pumba, vai, manda. Ei mas... Leão, vai, Charles. Você... Sabe qual é que mais? Qual? Eu gostava de assistir, mas é. A pequena sereia é também seriado. Também, também tem, é verdade. Tem os dois: tem o filme e o seriado e o desenho. Seriado. Boa, boa. Charles. Princesa Safire a Princesa e o Cavaleiro. Desenho animado japonês. É. Osamu Tezuka. Ó. Oh. Caraca. Parecido em 1989. Foi, Esse eu não cara morre, recordo, rio. não, hein? Passava na Record, do, da, da TVS e nos anos, no início dos anos cê cê cê 70. Você dos anos confuso. 80? A Princesa e o Cavaleiro. Hã? A Princesa e o Cavaleiro. E agora o desenho japonês que eu gostava mais é. é do maior corredor de todos os tempos corredor do mundo. Eu sei que é. quem é. Quem? Speed Racer. Isso. Ah, é, nós. Como é que era é o nome dos personagens é do Speed Racer? Speed Racer. Corredor X, o misterioso Corredor X, que foi abandonado, que abandonou o irmão mais velho. O irmão Caçula Gorducho, o Gipanzé Zequinha, o Gipanzé Zequinha, quem mais ou menos a namorada a da namorada Trix? D. A namorada da Trix, isso mesmo. Trix e O a, pai. O pai Pops Race Caralho. e o amigo mecânico Spark. <risos> tá, que pariu, compadre. Você sabe tudo, hein, irmão. E Agora olha só vez. os carros que desafiavam o Speed Racer. Quais carros? Os carros aí, oh, Vai lá os carros. Os carros eram aí. Era o carro Mamute, o Malange, o... O príncipe, longe, o, o, o príncipe Cavalo, o. Pera. A equipe acrobática, a equipe das e três equipe rosas. equipe acrobática. Equipe acrobática, equipe das três rosas. Das três rosas, a equipe do, do Alpha, e a equipe do Kadar e a equipe do e Quantos anos você tem, Confuso, desculpa? <risos> Eu tenho um quase mais mais de 40 anos. Cara, mas tem uns 90, então, porque sabe tudo de cor, velho. É, tem que fazer é, anos e quadrinhos, Vamos lá, isso. DuckTales, vai. o nome de todos os personagens, vai. Tio Patinhas, Huguinho, uhum. Zezinho Luizinho, certo. Capitão Boink, Asnécio, hum. Professor Passécio. Pardal, Madame Patilda, Patrícia, Cara. Leopoldo, oh. Patralhão Robopato e a mãe do Patralhão, é. Senhora Patralhão... Maga Patalógica, <risos> Pão Duro McMoney, os irmãos papai. Metralha. Eu sei os nomes dos integrantes dos irmãos os Metralha. Três, então aí, os vai. Três. Tampinha, Pipa, Esculacho e Montanha. Caralho. Bolão, meio quilo, e bitnik. E a mãe metralha, que é a mãe do, dos famigerados. Irmãos metralha. Maga Patalógica. Não, quero saber se você Buba, sabe. Buba e o Terceira Tops, dedão. Espera, você sabe o nome dos Sete Anões. Ó, Branca de Neve, Sete Anões. Vai. Mestre, hum. Zangado, hum. Feliz, certo. Dunga. Hum. É... Feliz já falei, né? Já falou. Dengoso. Dengoso. Dengoso. Soneca e. ATIM! Gênio. E eu gostava mais daquele desenho lá que. que e o Pato salva... Donald fazia parte do, do DuckTales. Eu gostava E eu gostava daquele desenho que salvava a terra dos robôs bombas. Sabe qual é o nome do desenho? Não, qual? Não sei. Pirata do Espaço, Pirata, pirata do, do Espaço, personagem. personagem da criança, em 83, personagem. com a, com a, a, do com a Xuxa, do na espaço. manchete. Quer um cafezinho? Você quer um cafezinho? Quero. Você quer café? Eu quero um cafezinho. Quer café, Confuso? Não, só quero mais um pouco de Coca-Cola. <risos> Vó, Coca-Cola pro Confuso. É. Vó! tá louco. Posso falar outro? Fala. Dom Drácula. Dom Drácula. Desenho animado japonês que passou no programa Clube da Criança com a Xuxa. Perfeito. Na Manchete, 83. E como se chamava o nome da filhinha do, do Dom Drácula? <risos> é, eu... aquela, aquela, é, aquela, aquela, aquela... Você sabia que eu não sei o nome da... Ih! E... Peraí, oh! e já, eu, ter... eu tinha três anos! Ele sabe, Na época fala, eu tinha três anos! É a, a filhinha do, do Dom Draco. Aí, como é que Você falava. Você, fala, você, fala, você assistia isso no programa da Mariane pela CNT. Sabe qual é? Qual é? Sangria. sangria. Sangria. Sangria. E também tinha então, aquele. Tá passando a perna e em tinha, você. E tinha Charles. também até o. Só até quero, o. Ó, na próxima desafiar ele no próximo podcast dia e... 18. Vai desafiar? E... Desafiar. Tá. Desafia. Como é que é o nome da filha? Desafia. Sangria. Sangria, desafia. Sangria. Sangria. Entendeu? Desafia. Então, um dos desenhos animados que eu mais gostava. Ele tá ganhando, eu acho, hein, Charles? Eu mas acho. ele tá copiando, mas ele tá copiando. Tá não, eu ele também deu o um nome. Ó, por exemplo, Corrida Maluca. Cada um vai falar o nome de um personagem. Um carro da Corrida Maluca. Dick Vigarista. Penélope Charmosa. Tá, carro Tanque do Sargento Bombarda. Aquele Aquele. Ihhh. Aquele que tava com. Com aquele, com aquele bastão Sim. que parece Capitão Caverna. Como chama? Como chama não é Capitão, Capitão Caverna. Capitão, Capitão Caverna? É. Eu, eu, eu, eu já sei e... qual é que Pula! É. Pula! Não! Pula. Eu, já pula. Sabe, pula. eu já sei quem é. Quem é? Os irmãos Irmão. Rocha. Os irmãos Rocha. Irmão Rocha. Isso, ó. <risos> vamos esquecer o desenho. Não, animado. vamos lá. Mais um, mais um. Mais um personagem. Tá perdendo, Chaves. Eu perdi. Não, não, na corrida maluca. Pô, na corrida, se não vou perder, eu vou embora. Não! Você tá querendo dar. Você tá dando moral pro companheiro. É Cari... Eu não tô dando moral, Marioca. É Quer ver outro personagem? É o Carioca. Outro que aqui é. Professor Aéreo. Professor Aéreo. Outro. outro. Peter Perfeito. Puta merda. Outro. Rufus Lenhador. E Dentes de Vamos pra ver quem, quem vai ganhar. Outro. Falando do personagem do Chaves. Outro, outro. Sabe quem é? Hum. Já sei quem é. Eu lembro de um. Do Chapolin. Não, não. não. O, o, sabe quem é? Quem? <risos> Quadrilha de morte. <risos> Quadrilha de morte. Falar tinha, sobre. Vou falar sobre os o O Barão Vermelho não o barão tinha? Barão tinha. Vermelho também Vermelho. Lembro vamos... do Barão Vermelho. Olha só. Quando naquele que tinha uma cartola? De vigarista, né? Velho? Não, não, não. Tinha um cão um baixinho, tinha um, os mafiozinhos no carro. Como é, ah, é? é que é? Quadrilha de morte. De morte. Quadrilha, é, quadrilha de, de morte. morte. Vamos falar dos personagens do, do não, não, dos inimigos do você Chapolin. Perdeu. Carioca foi que você perdeu. Não. Perdi nada Não, não. Não. não, eu tô falando da corrida maluca. Corrida maluca. Os irmãos Rocha, que eu lembro os dois com. Calaba. Como... Caraca falou, o Charles perdeu. É, eu acho. Eu. Não, acho. Charles, eu, não eu não nada. sei se você perdeu. Porque eu perdi nada, porque perdeu, na época não. de criança, é. eu não prestava atenção nos programas infantis. Prestava você, animados. Sabe, você sabe o um Só monte, sei é. aquele do. Como se chama? Só sei os inimigos do chapolim Quais são? Ó, Tripa Seca. Puta. Quase é, nada. Onda, calma, calma. Um de cada vez. Tá. Tripa Seca. Falando de Chaves aí. Inimigo, inimigo do Chapolin. Você Sim. Sabe algum? Isso aí não sei, não. Eu não comi, ah, ai, ah é, é, é. aí, ó. Fala, Charlie. Ele não, não deixa é seca, ó. quase nada. Pirata alma negra, bandido com a luva negra, fura tripa, pistoleiro veloz, racha cuca, chinesinho, tonhão, nenê, poucas trancas e o porca solta. E a espiã, e a bruxa baratuxa. Buxa baratucha. Vou no banheiro rapidinho. Vai tá, a fazer tá, o quê? Uma bucha tá maratucha. baratruxa? Tá a porca solta. Parangarico, tira... Pera, pera, pera, pera aí. Fala que que tá aí, fala aí. tá nervoso Vai. O confuso não sabe. Parangarico, tira miroaro. Que, que diabo é aí? É uma língua. É de... Palavra cavalístico. Palavra cabalística. Completamente. Cabal. Vamos lá, outro desenho clássico, bola. para gente lembrar. Desenho clássico, putz. Gasparzinho. Gasparzinho, fantasma minha camarada. É, boa. Você lembra os personagens? Tinha o riquinho, não tinha também? Riquinho, riquinho. Boa, adorava o riquinho. Que legal. Você sabe que na escola onde eu estudava, o jardim de infância era o riquinho. Grande bosta. Aí, né? E o cachorro dele chamava Dola. Chamava Dola, Dola é isso mesmo. Dola e a Entrou namorada toda... dele era a Glorinha. Mas a tinha o... Glorinha, é verdade. E, também tinha, e tinha também até aquela outra rival que queria namorar tanto um Riquinho dos Uma outra rica que chamava ah. Malvina. Malvina. Malvina. Cara, é impressionante como você lembra dos desenhos. Dos personagens. Cara, que legal. Não cara. é bola, é, é um monstro sagrado, hein? Sabe tudo, meu irmão. Sei. Como é que é o nome? Tinha um desenho. Que que. Como é que era o nome que tinha uma bandinha? Como é que era o nome desse desenho? Uma bandinha? É, que eles tinham um cabelo. Os impossíveis. De... Os impossíveis. Os impossíveis, já sei. É o Cói o Homem-Mola. Não, mola, deixa... Não de... calma, de... ele de... vai dizer, vai dizer, vai dizer. Já sei, os impossíveis. Ah. Coi o homem mola. Vai. Homem ah. fluido, multi-homem Frankenstein Jr. É, isso é Frankenstein. É o desenho. Desenho. E errou, confuso. É, que o Frankenstein Jr. Mas era da mesma era da mesma oh, passa a normalidade aqui. A normalidade. Se cagou? É, Frank é Frankenstein Júnior os impossíveis. Você hum. se cagou, Charles? Não. A carioca falou que você se cagou. Você peidou, Charles? Ah, Eu meu. outra vez. Você peidou de novo, Charles. É lógico, Charles. né, meu? É lógico que ele peidou. <risos> Escapou! Escapou! Escapou! Porra, cadê o... porra? Escapou! Na próxima gravação, traz uma... Porra, uma privada Charles. pra me sentar. Ah, você quer dar entrevista cagando. Porra, Charles. <risos> Dá um pouco aí. Charles. Oh, você lembra do, do. Ah, quer ver um desenho legal? Os Jetsons. Os Jetsons. Os legal, Jetsons legal. Ah, George Jackson, Jamie Jackson, Judy Jackson e Roger Jackson. E o cachorro Astro. E a robô Rose. E o chefe e... dele? Sr. Spacey. E oh. também tinha outro rival do Spacey. Sabe quem é? Hum. Cosmo. Hum? Cosmo. O senhor Cosmo, é verdade. É <risos> é verdade. Posso falar dos. Do... Vai. Os Flintstones. Vai. Fred Flintstone, hum. Vilma Flintstone, Barney, Beth, Pedrito e Bambam e o chefão do do frete é o senhor Pedro Egulho. e Pedro o dinossauro Lula. é o Dino boa mandou que bem. mais ah eu quero uma boa agora eu vou quebrar eu quero saber confuso que tá prestando atenção ele tá, vai tá... confuso vai olha fecha no confuso ali ele tá assim, vai, ó, ele é ó, atento <risos> ó ele tá muito atento e já sei qual é o que eu vou falar sabe qual é ele já sabe não peraí deixa eu o, dizer o... dos super amigos super amigo é difícil você lembra de super amigos lembro difícil. então um personagem cada um vai Super-Homem. Mulher-Maravilha. Batman e Robin. Aquaman. Flash. Super-Gêmeos. Lanterna Verde. Forte Apache. Hã? Super-Forte Apache. Super-Apache. É for... Tinha, tinha isso. Não, não. É Chefe Apache. Chefe <risos> Apache. e deu aula. Forte Apache Vai. não existe, é. Vulcão Negro. Super-Gêmeos. Já falou. Já falou. Não, não falou não. Supergêmeos, não. Falou, falou, falou, falou não. Falou. falou, falou. Robin. Já falou, ele falou Batman e Robin. Não. Falou, você tá perdendo. Não, Isso não tô perdendo é, não. Fala, ah, tá, tá, fala outro. A Átomos. Átomos? Caraca, meu. O cara lembra dos bagulhos. O casal. É. Homem águia e mulher águia. Vai Olha a aula, ele tá só plano, ó. Ih, parou, Chai. Parou, parou, parou, parou parei. Parou.